Primeira coisa que você tem que fazer, mano, você tem que pegar o seu sapato aqui, ó, você tem que jogar na parede, ó. Oh my god! Não! Depois você chuta seu celular! Meu Deus! Oh my god! Aí depois você pega você pegar o sanção, ó. Ó, olha o que você faz, ó. Você dá um... que você joga ele, depois você pega sabor, esse, esse negócio se chuta. Você... isso você vai quebra sua cadeira agora você pega o seu ventilador você bota o seu lado ventilador agora você pega isso daqui a a caixa do da arma minha, da arma quebrada aí você dá um tapa na cama você... Aí você joga ela fora. É o que, que você faz agora. Você vai aqui. Você pega o Miranha, ó. Você pega a sua meia aqui também, ó. Que tá perdida. Você joga no chão. Aí você bota um Miranha pra beijar a, a meia. Aí o Miranha desmaia. Aí você dá um. Aí é, mata ele com matador de tudo. Agora o que você faz? Você vai aqui, você pega... Você pega esse negócio aqui, ó. Pra acabar... Pra acabar com o seu celular, mano. Ô, oh magato! Aí você pega a cabeça do Superman, ó. Do Superman gigante, super feio. Aí você bota no dedo ela ó. no bota no dedo depois você tira ela e agora o que, que você faz você joga ela fora ó. ó você joga ela fora aqui ó primeiro mas você tem que primeiro dar um, um joga sapato nela ó. agora você joga fora você joga fora ó. perde a cabeça confia Aí você pega o, a barriga, você enfia uma engrenagem nela, no coração, na barriga assim, super superman gigante, ou oh, ruim. Aí você enfia o coração, né? Tem que estar tá assim, tem que ser só, só o tronco, mano, e os braços. Sai daí e sem é as mãos também, né? Aí você enfia uma engrenagem, quer dizer, uma chave de fenda, coração dele. Aí você pega aqui ela e joga ele. Agora, o que que você faz? Você, mano. Você vai aqui, você pega outro miranha, porque você precisa chutar, você precisa matar todos os seus miranhas. Você precisa matar todos os miranhas que você tem Então eu vou pegar todos os miranhas Que eu tenho pra matar eles Cadê os outros miranhas, mano? Eu perdi os miranhas Não sou psicópata esse miranha tá trolando vocês confia agora o que, que você faz você pega o seu sapato aqui ó vai dar uns pra jogar nos miranha aqui ó aí depois você pronto aí você matou os miranha e agora o que que você faz o último passo você vai ter que ir bater isso 10 milhões 10 milhões de vezes sim você tem que bater isso 10 milhões de vezes quer dizer não 10 milhões não é sem é, é 100, 100 vezes então vou aqui ó em qualquer lugar qualquer lugar pronto ó, faz assim ó que é mais rápido é muito rápido assim Aí, consegui! Agora depois que você faz isso, você ganha o poder de acabar com o mundo. Você ganha o poder de acabar com o mundo. Então pode acabar com o mundo, né? É melhor você não fazer. Você pega uma arma. Aí você voa para fora do mundo e dá um tiro nele. Aí você acaba com o mundo. Só que é melhor não fazer isso. É melhor não, porque a maioria das armas não acaba. E o seu poder de ADM acaba com a terra, geralmente. Você tem que pegar uma arma muito forte mesmo. Tem que ser a melhor arma do mundo para acabar com o mundo. Então, então não dá. Então, esse foi o vamos... vamos virar o quê? Vamos virar DM. Ah, falou. Agora, seus